Mas vamos ter que ser rápidos, que é porque já estamos com algum tempo de atraso na sessão e para tentar retomar o tempo. Ora, eu agradecia, uh, agradeço este convite e o nosso, nosso tema aqui da mesa redonda é Património Cerâmico. Eu, eu só queria dizer duas coisas ou três antes, porque guardava o um tempo para as outras pessoas. Uh, o mais importante para mim, nestes projetos e nestes objetivos, é as pessoas gostarem muito do que querem fazer e do que fazem, porque se fizerem as coisas por obrigação ou para agradar aos fundos europeus ou para agradar outras entidades, geralmente os resultados são muito maus. Por isso, eu olho para a cidade como o foco das pessoas, das competências e dos objetos, dos, do, do, do património. E acho que para este projeto era o mais importante. Penso que a cerâmica tem a vantagem de estar associada à origem da humanidade. É uma das primeiras invenções uh, de um, do homem, do homem desde que existe na humanidade e é assim que ela deve ser considerada. E hoje há um grande movimento mundial para que ela seja vista desta forma, é um dos objetos, um dos produtos da inteligência humana mais antiga do mundo. E aí, é, é por definição, devia ser património mundial e material da humanidade. Há instituições que estão a tentar fazer isto, a nível do agrupamento europeu das cidades cerâmicas, bem como a nível da academia internacional de cerâmica. Por isso... Eu acho que, o que foi exposto último, nos últimos minutos pelo professor João Serra, eu acho que deve ser um novo conceito, que é, uh, o museu não é um sítio, um frigorífico para guardar coisas. O museu deve ser a cidade onde as pessoas vivem e onde existem esses patrimónios. Eu, por razões pessoais e de trabalho, tenho percorrido bastante do mundo onde existe património onde existem museus, existem fábricas etc. e tenho encontrado encontrei ultimamente na China, na China de Taiwan, na China na outra China e no Japão grandes exemplos destes sítios em que as cidades é que funcionam como sendo os próprios museus reunindo fábricas, museus, oficinas de artesãos etc. mas vou passar já a palavra aos meus colegas de painel, dando 5 minutos a cada um. Vamos tentar cumprir este horário para depois ver se... 5 minutos, mais um minuto ou dois, mas para nós cumprirmos o horário mais ou menos. Eu, o tema é património cerâmico. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os meus colegas de, da mesa redonda, a todos que estão na assistência. Quero dizer, em primeiro lugar, não só agradecer este convite, mas também felicitar por este, pelo projeto. Cima de tu a, a, foi muito importante para, para, para a cerâmica, e estamos a falar de cerâmica, a aprovação deste projeto que está agora no seu final. Uh, acho que foi um passo decisivo e de reconhecimento da importância da cerâmica e de uh, voltarmos aqui na ESAT a tratarmos a cerâmica uh, com a letra garante, podemos dizer, e isso. Tem a ver com muitas situações, como aqui já foi dito, embora a cerâmica no Conselho das Caldas da Rainha tenha sido tido sempre uma sequência, nunca houve interrupções, mas de qualquer das maneiras tem tido, como é natural, os seus altos e baixos, nomeadamente na área industrial. E, na, e queria aqui pegar nas palavras do Dr. Zé Luís. Eu considero, como responsável autárquico pela área da cultura, que a cidade, as caldas de, nomeadamente a cidade, não quer dizer que no, não, não haja outros lugares do concelho onde isso também aconteça, mas a cidade, toda ela é realmente um museu de cerâmica. Pode-se ter esse novo conceito, quer pelas suas fachadas, Uh, uh, quer pela in, uh, intervenção pública de inúmeros artistas, que é bom que, que seja alargada, e claro, pelo seu património que tem nesses espaços uh, museológicos. E por isso, uh, há, há aqui um trabalho realmente que de conjunto a fazer pelas várias entidades, que só assim é que será possível e será uh, entendido. Claro que, em relação à questão mais que agora... Uh, Terminámos, e ao de ouvir, e que acabamos de ouvir na intervenção do professor João Serra e da professora Inês Moreira, penso que não está enganado, no nome, não poderia estar mais de acordo com esta, com esta proposta. Aliás, temos conversado, temos dialogado, no âmbito da molda, do projeto que todos nós iniciamos, vai para quatro anos, que, termina, que terminará, não, que terá um dos seus momentos altos e de referência, com a apresentação da candidatura uh, uh, capito, uh, cidade criativa no âmbito Hunts and Craft, que está a ser preparada para, no um, próximo mês, ser entregue à Unesco. Uh, sabemos que não é fácil, sabemos que temos que uh, ter uma boa candidatura, pensamos que temos todos os requisitos e, nesse âmbito, temos conversado, efetivamente, sobre a questão do património cerâmico. Uh, como só temos cinco minutos... Quero dizer ao doutor Serra que até temos mais de 10 mil peças de, só nas coleções da Câmara Municipal. Só da SECLAS são mais de 6 mil. Se juntarmos 7 mil, mais de 7 mil da fábrica molde, só aí o número sobe substancialmente para além de outras que estão também no, nas reservas já do Centro de Artes, como é o caso destas do Ateliê Secla ou da coleção Maldonado Freitas e, da, e também do Ferreira da Silva. Eu, eu, eu queria dizer também que, na verdade, o Museu de Cerâmica já foi transferido desde janeiro para a Câmara Municipal. Portanto, os decretos, leis das transferências, disseram, uh, desculpem a, a, a forma simples de dizer, quem é queiras, quer não queiras, vais receber na área da saúde, nestas várias áreas. Temos ainda a capacidade de dizer ainda não queremos. Mas em 2021 perdemos essa capacidade e temos com certeza de receber as respectivas transferências. Já iniciamos o diálogo com o Ministério da Cultura no sentido de precisamente de perspectivar e dizer o que é que nós queremos para o Museu da Cerâmica. É importante importantíssimo este relatório porque nós consideramos que independentemente agora de entrar em questões de pormenor de, proje, de projeto de arquitetura ou, ou, ou projeto funcional acho que podemos conciliar os dois mas uh, de podemos ter a possibilidade de criar um espaço que seja acima de tudo um espaço que corresponda àqueles itens que nos parecem que, que são itens que, consensuais e que têm todo o sentido e, que, e como dizia este relatório é importantíssimo porque no diálogo que tivemos uh, com o Governo Central uma das coisas era se nós tínhamos alguma ideia o que é que pretendíamos para o Museu de Cerâmica das Caldas da Rainha e, e aqui pode haver alguma questão com a questão de cidade uh, como aqui apontou porque acho que o objetivo que Caldas da Rainha deve ter é num futuro quando estivermos com todo este processo já no terreno e já qualificado e reconhecido poder vir a ser o Museu Nacional da Cerâmica. Porque não existe em Portugal um Museu Nacional da Cerâmica. Mas, e por isso aí tenho algumas dúvidas. Quanto ao modelo de gestão, e pronto, já me está aqui o doutor Zé ali, corta-me sempre a palavra. Um, quanto ao modelo de gestão, percebo perfeitamente as razões, e estou, não sei se a legislação e se a transferir, quero dizer, quero dizer que propriamente o, edifício, o atual edifício do Museu de Cerâmica, para já, não é transferido para a Câmara Municipal. Portanto, continua no âmbito do património do Estado ou do Poder Central. Mas a sua manutenção, a sua recuperação, fica da nossa responsabilidade, como é, óbvio, como é óbvio. Por isso, acho que temos aqui já material, quero agradecer ao Dr. Serra por este trabalho, porque, como disse, nos foi perguntado se nós já tínhamos, eu disse que temos trabalhado e que, precisamente, iria haver uma conferência muito em breve onde esta temática, onde nós podemos em conjunto, e acho que temos todos, está aqui em, no atual, diga, todo o atual todo do Museu, está aqui o representante do Sencal, estão aqui todos, estão aqui a, da Liga dos Amigos, colecionadores, temos que conversar todos em conjunto sobre isso. Acho que é uma conversa interessante, é uma conversa que nos pode, e que nos deve, acima de tudo, mobilizar a todos que nos estamos e todas estas entidades. Pronto? Muito mais obrigado e zero Obrigado. Bom, muito obrigado. Eu antes de mais queria agradecer em nome do Instituto Politécnico Ricardo Triães, do Instituto Politécnico de Tomar. Sou o diretor do Laboratório de Conservação e Restauro e também nessa qualidade que entramos, neste, com todo o gosto que entramos, aceitámos o convite para participar neste projeto porque nos parecia que, antes de mais, era uma excelente oportunidade, já aqui há pouco o professor João Serra referiu isso, era, também, era, era exatamente a oportunidade que se eh, colocava eh, para discutir esta temática. Penso que eh, os comentários que, que a Inês Moreira também acabou de referir, eh, que também tinham muito a ver com este contexto de pós-crise, e muitas vezes da procura daquilo que podemos fazer, e eh, na altura... Eh, esta questão que nos foi colocada, qual seria digamos o enquadramento que poderíamos também dar neste projeto. Obviamente há um lado mais objetivo, mais material, que tem a ver com a conservação e restauro do património, neste caso que estamos a falar do património cerâmico, é exatamente sobre, esse, sobre este tipo de bens e sobre este tipo de materiais com que eu já me preocupo desde há alguns anos, vejo que sou também responsável pela parte dos materiais cerâmicos no Instituto Politécnico de Tomar, mas cada vez mais uh, sinto, e acho que hoje aqui uh, foram tocados nesses, nesses pontos de uma forma relativamente uh, uh, relevante, e acho que é por aí que, que devemos uh, também partir, porque isso dá-nos de alguma forma uma perspectiva. Uh, cada vez mais penso que a cerâmica, e há pouco foi aqui referido de uma forma até bastante interessante, é provavelmente daquelas invenções eu usar o termo invenção é um aspecto curioso também. Ainda ontem, numa aula sobre conservação de bens arqueológicos, falava isso com os alunos, que este aspecto vai muito daquilo que é a cultura e o conhecimento que se vai gerando nas sociedades e em pequenos grupos populacionais ao longo do tempo. Obviamente que esta invenção quisermos chamar assim, vai tendo, digamos assim, uma consequência prática no dia-a-dia. -dia. Mas é curioso, é chamar-lhe invenção, porque nós não conseguimos atribuir-lhe um momento concreto nem alguém em concreto, uh, o registro arqueológico permite-nos perceber que em determinado sítio, a certa altura, esta tecnologia tinha-se desenvolvido, pois, mas nós não sabemos se por acaso não haveria uma invenção anterior que não chegou aos dias de hoje. E isso é muito curioso, perceber que em todos os sítios do mundo existe cerâmica, as pessoas percebem que os aspectos plásticos daquela matéria que tem uma determinada composição, que nós hoje em dia percebemos mais ou menos como é, mas que, digamos, há uns, milhares, uns milhões de anos atrás, milhares de anos atrás não era, não era perceptível, mas que as pessoas percebiam que adquiria determinadas características e estas características eram úteis para aquilo que era o seu desenvolvimento digamos, dentro destas suas sociedades. E o que é curioso é que, seguramente, não consigo, obviamente, ninguém consegue provar isto, mas acredito que em determinados momentos, em determinados estádios de desenvolvimento, até pelas circunstâncias de desenvolvimento de uma determinada, uh, determinadas sociedades, estas características foram, digamos, sendo incorporadas nesses, nesses, digamos, nesses, nesses povos, nessas, nessas comunidades. E, portanto, este conhecimento relativamente empírico está ligado à gênese e está ligado exatamente a outras questões que, no fundo, já estão presentes no, digamos, na, na nossa, no nosso território, portanto, que é exatamente a existência da argila e a existência de determinadas características que determinadas argilas têm que permitem obter, digamos, materiais com uma determinada qualidade. E é essa, exatamente essa qualidade, essas características que estes materiais apresentam, que já existem um pouco por todo o mundo, que vão, a certa altura, sendo exploradas de uma forma diferente por cada uma dessas sociedades. E por isso é que atribuímos, falamos em porcelana, apontamos para a China, quando apontamos, se calhar, para outros aspectos, para a faiança, atribuímos-lhe uma, uma, uma determinada região, quando falamos para para a cerâmica, por exemplo, para os azulejos de corda seca, ou os azulejos de aresta, para esta origem islâmica, ou para a origem, por exemplo, dos vidrados. E é este, este perceber e ter um conhecimento mais alargado sobre estas influências que cada cultura vai introduzindo e vai desenvolvendo, e que depois vai sendo apropriada por outras pessoas, vai sendo transformada, e que, como também vimos aqui hoje, que continua, e realmente esta é uma cidade que deste ponto de vista se sente privilegiada, porque vai ao longo do tempo, desde várias, várias, vários séculos, várias gerações, inclusivamente hoje em dia no ensino e no desenvolvimento artístico conseguem um, ter exatamente nesta, nesta instituição. E, portanto, acho que o nosso papel é também olhar de uma perspectiva histórica e ajudar, digamos assim, à conservação não só dos objetos, mas dessa identidade. Então, boa tarde a todos eu acho que foi muito interessante todo este projeto uh, colaboramos em alguns momentos e tenho agora estado a desenvolver o processo de construção da candidatura à Caldas Cidade de Cerâmica que a Câmara uh, solicitou à ESAD para, para fazer eu vou só falar dos três uh, desafios que nós identificamos, uh, dizendo que este processo de candidatura seguiu, como deveria ser, as recomendações para a gestão cultural em cidades sustentáveis da Agenda 21 para a Cultura de uma organização internacional que é o United Cities and Local Governments, portanto, Cidades Unidas e Governos Locais, que trabalham e têm um trabalho muito meritório na área, nesta área de pensar como é que nós hoje gerimos cidades sustentáveis e como é que gerimos a cultura em cidades sustentáveis. Esses três desafios uh, penso que são uh, evidentes, mas, mas vou falar um pouco sobre eles. O primeiro, nós, nós preocuparmos acima de tudo com a cerâmica artesanal, criativa um, e uh, artística. Portanto, deixámos de lado uh, até pela natureza da candidatura o produto industrial, porque a candidatura é na área do art and craft, não é? Uh, dentro desse, desse setor, podemos ver isso, eu acho que todos nós podemos ver, que as caldas têm um setor criativo bastante uh, forte e que uh, eu quase que apostaria que cresceu imenso na última década. Tem alguns desafios uh, pela frente. O primeiro deles é o desafio da visibilidade. Uh, como é que nós hoje colocamos este produto... Uh, manual, de produção manual, como é que o valorizamos e destacamos a sua singularidade num mercado global e de produção serializada e massificada, é um dos primeiros desafios. Isso implica, quanto a nós, algumas estratégias bastante bem pensadas e articuladas nos vários, nos vários, nos vários recursos que nós temos no território, que desdobrando-se em dois, em dois momentos, um no território e o outro na, nas plataformas digitais, apostando, e eu acho que em Portugal ainda não há muita investigação, ou não há, já há bons exemplos, já há boas práticas, mas não há muita investigação na comunicação, nas estratégias de comunicação e marketing para estes produtos específicos. São produtos que estão ali na fronteira entre as artes e, uh, e o produto utilitário, e é preciso que nós... Comecemos a ter alguma produção, alguma capacidade de reflexão. Como é que nós comunicamos melhor estes produtos de forma a não destruir a sua singularidade? Porque é fácil fazer marketing e transformar tudo numa fábrica de salsichas, não é? Desculpem a, a comparação. É difícil fazer este marketing e estas estratégias de comunicação cultural, mas de forma a não estragar, a não, mas sim a maximizar e a singularizar. Esses, esses objetos e portanto eu acho que esse é o primeiro desafio, é um desafio também de investigação, é um desafio que eu acho que tem que ir buscar um know-how muito uh, multidisciplinar como é a própria gestão cultural na área do design, na área da, até da economia e gestão ou do marketing mais propriamente dito e depois na área da história da arte e da curadoria o outro desafio que eu acho que, é, que enfrenta este setor aqui nas Caldas é o desafio do crescimento isto é, como é que nós podemos passar... De... Nós temos, Se nós olharmos para as estatísticas em dados de 2011, e eu acho que isto se alterou radicalmente de 2011 até 2019... Hã? Um minuto? Bom, no minuto. O desafio do crescimento é transformar estes pequenos ateliês em ateliês de grande dimensão. Isto é, não quer dizer que se industrialize a produção destes grandes ateliês, mas que estes ateliês possam crescer naquilo que produzem naquela, nestes produtos que, que produzem e que possam vender exportar lá para fora uh, claro que toda a gente já ouviu falar dos ateliês da Joana Vasconcelos e do Vils hoje são médias empresas do setor criativo português não é e portanto seria fácil ou, não, não digo que é fácil porque isto é muito complexo mas não era difícil ou não é difícil nós fazermos o exercício de que destes 128 ateliês em datas de 2011, nós possamos vir a ter alguns ateliês de média dimensão sem que percam a sua, o seu input criativo e sem que percam a sua singularidade. E depois é o desafio do conhecimento, e esse deixo para outras uh, alturas, uma vez que já falei mais sete segundos do dia. Eu peço desculpa, mas quero respeitar tanto o público como os audios os oradores que vêm a seguir a nós e que também merecem eu posso mostrar as imagens? Posso, Sim. posto que já fiz uma apresentação mais estruturada há pouco e em resposta ao projeto, senti também necessidade de trazer um olhar mais atravessado, interdisciplinar, criativo que inscreva também uma certa subjetividade de quem cria coleções caso 1 quando o artista Ai Weiwei, que provavelmente conhecem esta peça, deve ser paradigmática para o que fazem, espero eu, decide destruir as urnas para questionar o apagamento da história imperial chinesa que a Revolução Cultural Chinesa promoveu, na verdade, vai destruir um objeto com o sentido de revelar a patrimonialização e questionar qual é a história que nós acabamos por aceitar. Caso número 2. Coleção. O Museu das Coisas Desnecessárias é um museu que existe em Kiev, colecionado pelos trabalhadores da socata. Os trabalhadores da socata de Kiev recolhem objetos que acham interessantes com um critério que é ser interessante. Hoje, com a descomunização da Ucrânia, começa a aparecer o apagamento dos, dos símbolos do movimento do momento soviético e da história da Rússia também, pelo que esta, esta coleção completamente secundária, a, a história, a, o Museu das Coisas Desnecessárias, poderá virtualmente vir a ser o sítio onde estão os ícones, não só do passado soviético, como, como da história russa. Caso número 3, preservação. E a escolha das palavras não é aleatória. Estou a olhar para o Ricardo triães como provocação, não é? É o objeto, é a coleção e é a preservação. Preservação. Na Noruega, a indústria da extração do petróleo não só contamina o ambiente, como está sendo desmantelada. Portanto, ali na questão de herança patrimonial, o que pensam é como preservar a história da exploração petrolífera. Quando os, as bases no Atlântico deixarem de ser úteis, e elas não são vistas, não, é? não são visíveis, ninguém lá vai, quando deixar de se extrair petróleo, como é que se vai contar esse momento civilizacional em que a Noruega se tornou um país riquíssimo por uma indústria que é poluente, isto é, que é contrária à preservação ambiental? Esta proposta passa pela criação de um parque urbano com elementos retirados das plataformas petrolíferas, que é uma forma de celebração desse passado, propondo agora uma série de novos usos no espaço público para as comunidades jovens. E eu, no fundo, o que quero dizer é que olhar para o património industrial apenas com foco no passado pode ser um pouco redutor e que da cultura contemporânea, olhando para as condições atuais e a criação, surgem muitas vezes provocações que nos podem também levar a questionar os protocolos, os manuais, as classificações e uma certa rigidez institucional que muitas vezes replicamos. E eram estas as três provocações. Não sei quantos minutos tenho, mas ofereço-os agora. Ofereço-os. <risos> Eu acho que fazer uma sessão em 3 horas e meia com 12 oradores temos que ter, ser muito uh, exigentes nos prazos. Como agora, eu não sei se vale a pena fazer intervalo para ir aí ao coffee break. Se vale, então vamos dar 10 minutos de intervalo.